Olá! Para registrar a equipe de venda, você clica em Edit Workforce. Faz as alterações em Contratar ou Demitir e clique em Save. Bom, é isso e obrigado!